Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Se liga só na motinha que veio pra nós aqui, ó O Mike adquiriu essa moto aqui é... Ela tomou um tombo aí E o Marco teve uma ideia muito louca O Mike tá querendo montar... Não, ó, se liga nas ideias Além dele querer montar um motorzão Ele quer montar montadinha Então essa aqui vai ser a moto de quem gosta, né mano? Porque a rapaziada ou gosta de motorzão ou gosta de montadinha No caso aqui ele vai montar os dois Aqui a gente vai estar pondo o bacalhauzinho de 160, frente de 160 Aí o motorzão... E aí, Marcos? Dá um salve aí! Aí o Mike vai estar tá montando aí um motorzão nela Com as pecinhas da 160, beleza? Então ela vai ser uma montadinha motorzão Vai ficar da hora isso aqui, hein, rapaziada? É... Hoje nós vai estar tá desmontando ela Nós vai zerar ela inteira e vai pintar desde o chassi Aí eu vou estar tá gravando Todo o processo aí pra vocês Demorou? Acompanha no meu canal aí Vai ter no canal da Tecnomoto também Vai estar tá o link na descrição aí, hein, rapaziada E rapaziada Olha o dono da montadinha aqui ó. Tá quase pronta aí ó. Mas já tá em andamento já Ele comprou já a frente aí, Ela só vai ser montada Pra poder testar, depois a gente vai montar Ela inteira, pintar, tomar os parafusos E aí vai montar ela certinho Vai fazer ah, o um motor também. Vai fazer vai... o motor, vai mudar tudo, rapaziada. Vai ver um projetão aqui e é um motorzão ainda. É um motorzinho não, aqui não é montadinha o motor de pode contar, é um motor, ó. <risos> segredo, segredo, mano. Não é aqueles motorzinhos de... de ficar empinando, não é de subir sozinha mesmo. <risos> Seguinte, rapaziada, estou usando aqui O Marco já está fazendo a adaptação aí, ó, do bacalhau. Pode ver aí. Eu vou estar indo lá buscar as peças que faltam para nós poder montar essa moto aqui. Como vocês podem ver, o Matias providenciou, fez um recorte aqui, vai ser soldado o restante do bacalhau aqui, para ele não ficar inclinado assim, ó. ele vai ficar numa altura boa que não pegue no pedal aqui. ó. Certo? A moto vai ser esse motor aqui mesmo, só que outra preparação, vocês vão ver aí, o bagulho vai ser diferenciado. Aí vai ser preso aqui certinho para ele ficar um pouquinho mais para baixo, mano. Eu estou indo lá, a frente da 160 já está aqui, ó. Eu já tem a pinça, falta tá só a roda com tá um o disco. Aqui são as bengalas da 160 com coluna da 160 e isso aqui vai trocar, vai ser novo. Vamos lá buscar a frente agora e o restante das peças, demorou? Ela vai estar tá gravando aí. Vamos com a GoPro agora, a faz tempo que eu não gravo o Motovlog. Hoje vocês já vai poder ver quanto que a Tita dá, só que hoje eu tô com uma Hero... câmera que é essa aqui, vamos ver. Ó, esse aqui é do Maicon, uma Hero 3 aqui eu uso aí nos meus vídeos é uma Hero 4 Já vamos testar a qualidade dessa câmera aqui Fechou? Aí ó, família, ó Ó, tá saindo, hein? Tá saindo, hein? Se ligou? Ó, montadinha andamento, hein? Vai ficar pelo Som de bola E ó, se ligar, rapaziada Montadinha CG2000, tá? CG2000 Tudo novinho do original Honda, ó. Original Honda. aqui já fechou aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tampinha do tanque, já, ó. Original. para nós tá podendo fazer adaptação lá, ó. a ah, Ó. Você que sai correndo, você me colocar de pagar. O que acontece? Eu podia chegar no dia do. Não viu? Não viu? Não viu? Nossa, sou viu, Tomou? Já vai patando, então. Aí a família, mais ou menos, como é que tá ficando aí? O tanque vai mandar pintar e pôr a tampa aí, ó. Não falei que precisa sacar aqui, ó. Mas já está dando outra cara na moto, filho. Vai ficar tá bala. grau é assim, motorzão ainda pode chegar o painel